O minha só, o minha só, daí a gente vai pros memes, ver que tem, mano, bastante coisa pra jogar hoje. Os pontos estão desligados? Como assim, mano? Não tem como desligar ponto. Apostas abertas, mods. GMBR Rating. Deixa eu já abrir as músicas. Esse é bom? mas ver se esse é bom. O que está acontecendo? Tá chegando, tem um Russo falando. Sempre a clássica caralho, cara jogou bem agora. Deu vários headshots. Mandou bem, mandou bem. O que ele está tentando fazer aqui? Tô acordando. Tô acordando ainda, tá? Tô acordando da Matrix! Tô acordando da simulação! Caralho! Não tem jeito. Não tem jeito! Era minha só, hein? Era minha só. Nerf cavalo, please. Mano, cavalo é simplesmente lendário nesse jogo. E vamos de Reddit. Tem algum anil novo? Ou... Daily 12, talvez? A gente tem que achar mais um, mais um desses de compilado de meme, que às vezes tem, tem mais, né? Hoje o edge deve ser um pouco mais curto, porque a gente, a gente tá vendo desde quarta só, né? Não tem anil não? Então vambora. Redditzinho! Pior que os melhores vídeos estão sempre indo pro Reddit, é verdade? Deixa eu dar um F5zinho só pra. só pra ter. Segura aí. Simbora! Let's go! Uh, memes de domingão, todo domingo, Redditzinho. É, talvez hoje tenha menos, um pouquinho menos meme, meme, meme, meme... Tô de ressaca! Tô de ressaca. Talvez hoje tenha um pouco menos meme porque a gente viu na quarta, mas vamos nessa. Uh, caiu! <risos> Nossa, você consegue ver a fofano? Ó, você consegue ver a fofano? Olha a tristeza, tá fofano, tá fofano. Nossa, mano. Mano, mano grava lá dentro, quero ver. Já, a merda já tá. Mano, deixa eu ver. Tem... O confundo é isso? Não, não é tão fundo. Mano, olha a mãozinha aqui, tem só uma mãozinha, tem só uma mãozinha, caralho. Que perigo, velho. Mas tá tudo bem, não foi tão fundo não. Descobrir um poço, Mano, é assim que começa um filme de terror, vocês estão ligados, né? É assim que começa filme de terror, velho. Backrooms Brasil. As salas de trás. Nos dias seguintes, todos que estavam morando nessa casa começaram a ter pesadelos estranhos com coisas saindo de dentro desse poço. Que bonitinho, ele parece um dinossaurinho gatinho rex. I, i, i, i, que doido, comecei a equilibrar bem, velho. Bonitinho. Isso na... imagina isso na cara. Ué? Como assim? Não faz nem sentido isso. Como é que a lanterna. Como é que a lanterna tá projetando sombra dela mesma? Entendi, entendi. Tá bom, legal, legal. Pode crer, aham. Uhum. Eu acho que se ele tivesse gravado no mesmo lugar de manhã, teria sido um pouco mais engraçado. Mas esse aqui parece legítimo, esse aqui parece real. Uh, a famosa quininha? Ai... Nossa, não, não, não. Não... Não, e ele voltou o pezinho. Ai, nossa. Não. Bonito. <risos> Clásico, clássico, clássico, <risos> <risos> clássico. Clássico. Os quatro guerreiros do apocalipse. Ah. Hã? Padre? Padre? C padre? um ciclo que nunca acaba. Pastor pode ser. Tá indo juntos, beleza? Aí ele faz faz o twist, passa. Aí ele tá na frente. Faz o twist, passa, beleza? Até mais. <risos> Noventa cinco por dos países brasileiros fez aniversário, filhão. <risos> o que tens de dizer em tua defesa, Caralho? <risos> Mano, ele... Caralho, o que rolou? Ele tá... Mano, ele entrou um furacão, ele comeu muito! Mano, ele comeu todos! E peraí, por que você tem tanto chinelo, velho? Caralho! Acho que ele tá colecionando todos os chinelos que ele come... Eu não, posso ter, eu não posso ter chinelo havaiana, mano. Eu não tenho nenhum chinelo havaiana. Porque toda vez que eu tenho algum chinelo de tira pequena, os meus cachorros comem. Então, a, o meu único a, o único vestimenta de pé, que parece um chinelo a, que eu posso ter em casa, é. <risos> é esse aqui. É os, o, que, o que é muito bonitinho, né? Os slides do, do Easy, porque os cachorros não conseguem comer. E são muito confortáveis. Ele não gostou do que o dono fez? O narigudo, que bonitinho. Ele ficou bravo. Porra, mano. Ele ficou bravo. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Ele tava cantando pra você. Tadinho. Ele ficou mó puto, mano. Ele ficou mó bro. Por que você fez isso, mano? Você estragou. Ele ficou genuinamente bolando. É mais, era mais um pogil do que um Mano, tem que tirar esse Rage, não né? Aguenta mais esse gato. Splash! Gato, encontro. Caralho, tá maluco? Calculou errado, mirou errado, mano. Mirou errado, mirou errado. Mano, ele virou um míssil no meio do ar <risos> Ele virou uma lombriguinha no meio do ar, mano Daquele mergas, né? Nossa, quebrou O gato quebrou Que isso? Ele foi pra puto que pariu Ele achou uma porta secreta ali, um atal... Ele achou uma passagem secreta, mano Um colecionável aqui atrás Live de madrugada no Sutibelec é assim I don't know. mano essa essa essa foi complicada velho